Olá e sejam bem-vindos ao Bolacha Maria, Episódio 2. E hoje para vocês tenho um lanche ou um pequeno almoço bastante saudável que vocês podem fazer mesmo muito, muito rápido. Se vocês tiverem muita fome e só vos acontecer comer bolachas, experimentem isto primeiro que vocês vão gostar e vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar já a minha crepeira porque medir os ingredientes é muito, muito rápido e assim ele já vai aquecendo. Vou colocar já agora um bocadinho de vaqueiro para os nossos crepes não ficarem presos. Muito provavelmente não ia acontecer, mas assim temos a certeza absoluta. O próximo passo é pegar aqui na nossa balança, e eu vou utilizar uma caneca para fazer esta medição. Vamos colocar 50 gramas de claras. Perfeito. E agora vamos colocar 25 gramas de aveia instantânea. Perfeito. E agora vamos mexer. Eu vou aproveitar que estou aqui com a colher e vou mexer com ela. Fica assim uma consistência até bastante grossa. E agora vou colocar já na minha crepeira, porque já está pronto. É só isto. Ela fica pronta muito, muito rápido, por isso tenham atenção. E Eu vou começar a retirá-la, estão a ver que já, já sai facilmente e vou virá-la. Yeah. Ok, estamos quase, quase, quase a terminar. Para este lanche ou pequeno almoço, aconselho-vos a comer ou duas destas panquecas ou apenas uma, se vocês não tiverem muita fome. Mas o que eu vou fazer, e esta vai ser para mim agora para o lanche, vou cortar uma banana. E colocar aqui umas roselas já fica mesmo muito bom. Se vocês quiserem um extra mais doce, vocês podem colocar um fiozinho de mel, um fiozinho de geleia, mas não muito. E é isto que eu tenho para fazer hoje, é um lanche mesmo muito simples de fazer, em 5 minutos vocês ficam com um lanche que vos vai encher bastante, e é muito, muito saudável, e sabe bastante bem. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste segundo episódio, se vocês tiverem ideias ou pedidos para o terceiro episódio, digam-me nos comentários, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e vemo-nos no próximo vídeo.